Você fez a introdução, né? Dó, dois, três, quatro de novo. Dó vai para o Sol, tá? Quatro tempos, depois quatro de novo. É... aquela introdução da guitarra. Não vai ficar legal para o teclado, tá? Eu até vi o tutorial, tudo ensinando, mas não ornou. A gente pode pegar a melodia.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 e o outro Ré agora entre o Sol Ré, tá vendo? Entre o Sol maior, quatro, um, dois, três, dois, três, quatro, um, dois, três, beleza fazer devagarzinho agora ó aí vem ó.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 aí segura esse lugar vai pro Dó bem fácil tá vendo esse lugar é doce desse... vai pro sol tá o restante da música a gente é só repetição tá a um lugar onde a in... ah, cada não me domina Há um lugar onde a minha fé fortaleza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 Agora a gente vai pro Sol a mesma coisa, ó, com Si na ponta 4, ó. Um, dois, três, quatro. E depois com lá na ponta. Um, dois, três, quatro. três, quatro. Tá vendo? Esse lugar é do Senhor. Então, assim, isso aqui é só uma ideia básica aí, tá? É para você que tá assistindo esse vídeo e quer tocar de uma forma diferente, beleza? Poderia falar muito mais aqui, mas eu tô sem voz, tentando me recuperar, né? É, lembra, então, que a cifra está na descrição. E se você quiser se tornar meu aluno, ser meu aluno VIP, ter suporte comigo, os alunos que, que têm suporte comigo sabem, né? Tem muita aluna aí que me chama.